E agora sim vamos lá, a bola tá rolando na Copa do Brasil. Do Bissoli, lá na direita com Cáceres, cruzamento para a área, o desvio do Bissoli, a bola passa perto do gol. E o Cruzeiro tem a sua primeira chance, Kesley. Sapé correu para a área. Tony Galego vai bater com o pé direito. A bola passou muito perto. Carregou. Barreira com cinco jogadores, vem a cobrança. Deu um tapinha na bola, o Fábio, e a bola saiu. Arrumada, Bruno José parou, pensou a jogada, bateu de canhota, foi no meio do gol. O Cruzeiro chegou ali com um superior. O escanteio manda por cima na entrada da pequena área, tirou o Bissol, a batida de longe, palma o Fábio! Vai pelo meio, tenta o passe, a sobra com Clebison de novo! Sobrou a batida do Bisoli, bateu de fora da área, riscou, tem personalidade o Guilherme Bisoli Todo mundo corre pra área, vem por cima o Cáceres, Bruno José batou no peito, bateu bonito na bola e ela saiu Bateu com estilo, Bruno José Agora o Cruzeiro A bola ficou com o Bisoli, Bruno José correu do outro lado, é pra ele sobe, gol No contra-ataque, a defesa da Joserense não estava encaixada. Olha o Cruzeiro chegando, outra vez com muita gente. Romulo limpou para bater, a bola foi desviada, escanteio de novo para o Cruzeiro. Estênio, garoto Estênio foi para trás, tocou para o Ayrton. Ele tentou emendar, o goleiro ia ter...